a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo é, que atua sobre três eixos temáticos principais cultura, trabalho e violência o nosso programa que vai ao ar a cada duas semanas sempre às terças às 17 horas trata sempre de temas é, que foram abordados é, na revista Reconexão Periferias no caso a nossa revista de maio é, vai falar sobre desafios e perspectivas do mundo do trabalho. E nós é, temos aqui é, como convidado hoje um dos 800 perfis de coletivos que foram é, mapeados pelo projeto conexão Periferias, que é a Escola Nacional de Energia Popular. Quem vai falar sobre a escola aqui conosco hoje é o Claré, é Antônio Claré Fernandes, é, ele é do Movimento dos Atingidos por Barragem. E aí eu vou começar pedindo, então, para o Clare se apresentar para a gente. Boa tarde, Claré. Boa tarde, Rose. É, boa tarde a todos e a todas. Nós agradecemos né, esse espaço. Então, nós nos chamamos Antônio Claré Fernandes. É, nós nascemos na cidade chamada Presidente Bernardes, que é aqui na zona da Mato Mineiro, né? E atualmente nós estamos morando em Congonhas, que é a cidade dos profetas, né, ditas assim. É... Nós nos envolvemos no movimento dos por barragens, que é o MAB. O MAB já fez 30 anos, ele está presente em, em vários estados do Brasil e em alguns países também fora do Brasil. E é um movimento popular que tem esse nome, porque ele se iniciou, é, a partir de populações atingidas por barragens na época da ditadura, principalmente no sul do Brasil e no norte. E a partir de resistências inicialmente mais espontâneas e localizadas, é, houve um grupo que intencionalizou para que houvesse um dinamismo nacional. Então, a partir daí nasce o movimento é, dos atingidos por barragens em si. Nós o conhecemos na década de 1990, é, justamente na, na região ali de Ponte Nova, região que a gente fala do Alto Rio Doce, né, porque é próximo de onde é a fonte do, do Rio Doce, é, e havia vários projetos de barragem, várias empresas privadas, né, foi numa época assim, é, em que as empresas é, precisavam de muita energia para os seus negócios, então, chegava já com os projetos prontos para barrar os rios, e foi a partir daí que nós começamos a nos envolver no movimento dos atingidos por barragens, que é um membro fundador é, da Escola Nacional de Energia Popular. Ah, muito interessante isso, Claré, que você contou para a gente. É, eu imagino que o movimento dos atingidos por barragens ele esteja muito presente nas lutas atualmente porque temos muitos problemas, né, com chuvas e todo e o litoral do Brasil. Então eu imagino que seja um movimento muito importante é, para conscientização mesmo, né, das pessoas que são vítimas, na verdade, das, das é, condições ambientais super agredidas atualmente. E eu queria que você falasse então um pouco por isso. É, a degradação do meio ambiente ela tem alguma coisa é, em comum com a luta de vocês? Tem tudo a ver. É, inclusive, o, o nascimento, a gente fala assim que ele foi na barranca dos rios, né? E, mas com os crimes da Vale, e Mariana e Brumadinho, e Mariana foi em 2015, e Brumadinho em 2019, é, o MAB nacionalmente, mas assim, eh, particularmente a, a sua militância de Minas Gerais, eh, acabou se envolvendo muito nesse processo, né? Então, nós temos pessoas presentes em todo o Bacia do Rio Doce, acompanhando todo esse processo eh, de degradação, tanto ambiental, social, cultural, o impacto geral, né? E também eh, acompanhando a Bacia do Paropeba. Inclusive, nós viemos para Congonhas, é, em 7 de agosto de 2019, e é justamente em função desse crime em Brumadinho. Porque Congonhas é uma cidade histórica, não sei se vocês conhecem, uma cidade bonita, que é conhecida pelo mundialmente né? Pelo, pela obra de Aleijadinho, os profetas de Aleijadinho, e que hoje é um município, uma cidade que são conhecidos pelas barragens. Aqui são 24 barragens, né? sendo uma de água e 23 de rejeito de minério. E uma delas, que é um complexo é, chamado Casa de Pedra, é a maior barragem de toda a América Latina em área urbana. Ela acumulou 107 milhões de toneladas é, de metros cúbicos de rejeito de minério. É, e pelo menos 5 mil pessoas estão na zona de auto-salvamento, né? Como o nome indica que é salvamentos as, as próprias pessoas precisam se virar numa eventualidade, que na verdade é área de risco. Então o MAB trabalha é, tanto a questão dos atingidos pelas barragens hidrelétricas, é, quanto pelas barragens de rejeito minério, mas aí também é, ampliando a ação, porque nós estamos percebendo o seguinte, que atingido não é só é, por um empreendimento em si, mas é, as famílias são atingidas é, por um sistema né, cuja base é a exploração e que explora os bens naturais em geral e as pessoas em geral, né? Então, o conceito de atingir para nós é foi se ampliando a partir da prática, sabe? Então, é, existe essa preocupação com a degradação tanto da pessoa quanto do ambiente, e houve uma série, na verdade, de acidentes ambientais né, nessas regiões de barragens nos últimos anos. É, você acha que, que houve uma mudança nesse cenário depois que as pessoas se deram conta do quanto era arriscado, de como as coisas vinham sendo feitas de uma forma sem controle, sem, sem políticas de prevenção? Houve alguma mudança positiva a partir dessa, dessa conscientização da sociedade, digamos assim? que tenha levado a adoção de medidas de proteção para evitar que novos acidentes aconteçam? A experiência que a gente sente é que quando existe uma reação, uma resistência do povo a partir do processo organizativo e sua articulação, é, isso consegue algum avanço ou consegue pelo menos não retroceder. Mas, no geral, assim, os governos e o Estado brasileiro eles não dão um passo adiante. É, principalmente quando se trata da mineração, porque é uma dinheirama que gera ainda que essa ela não tenha conexão com as necessidades reais do povo é, então nesse sentido não houve avanço tanto que na avaliação nossa é, o mesmo crime da Vale se repetiu em Brumadinho justamente por causa é, dessa impunidade assim. as empresas continuam bem à vontade é, para você ter ideia em Congonhas né? a dinheirama que gera é, aqui em 2021, essas empresas grandes estão todas aqui, a Gerdau, a CSN, a Vale, Ferro Mais, elas levaram 16 bilhões só do ferro de Congonhas, né? Sem considerar que no minério de ferro, é, a gente não tem nada assim para comprovar, mas a gente sabe que o ferro, ele, em geral, existem outros minerais, ouro e tudo mais, né? Então, só do ferro, 16 bilhões... É, o orçamento de Congonhas, o orçamento municipal, neste ano, né, para este ano, 2023, é, são 920 milhões, assim, e aqui são 55 mil pessoas, então, assim, é uma é uma dinheirama, e essa dinheirama deixa, em geral, é, a, o, o Estado brasileiro e quem conduz o Estado brasileiro e, e os governos, nos vários níveis, né, é claro que um governo tem mais sensibilidade, outro, menos sensibilidade, mas nós nunca vimos é, um vereador, um prefeito, um deputado, um presidente, enfim, governador, é, abrir mão é, da mineração. Ao contrário, né? É, faz faz parte desse processo, sabe? Então, nesse sentido, nós avaliamos que não melhorou. E é, agora eu queria conversar um pouco com, com você sobre a atuação do movimento mesmo. Como é que vocês se organizam? Quais são as ações que vocês mobilizam, é, as iniciativas que vocês tomam? E também queria que você contasse um pouco se são muitas pessoas que participam do MAB. É, ele é um movimento nacional, né pelo que eu entendi. É, o MAB é um movimento nacional. É, nós nos organizamos é, a partir de grupos de base. É, que são grupos formados é, a partir das ruas e dos bairros, a gente poderia dizer assim que os grupos de base são como que o pé do movimento, né? E eles são formados a partir de trabalho de base permanente. Se existe uma questão que já é percebida, ou que o povo é levado a perceber, então alguém, membro do MAB, vai aquele espaço e vai criando uma relação de proximidade. É, no caso foi específico de Congonhas. então nós viemos para cá e durante o tempo fomos trabalhando. Né? É, então existe o, o grupo de base é, e também existem os grupos de atingidos. Os grupos de base são aquelas pessoas que já estão compreendendo melhor a luta né? e usada é, por, por onde entram as pessoas livremente, independente de qualquer coisa, né? espaço livre, e por onde entram também, vão dizer, as questões que vão se transformando é, com o tempo, com a sistematização, com as lutas, as nossas pautas, né? Então, nós fazemos processo formativo permanente, e a formação inclui tanto essa parte, vamos dizer assim, do conhecimento do senso comum, que para nós é extremamente importante, quanto também a partir dos clássicos que estudaram, enfim, Marx e outros, né, que têm estudado a sociedade, percebido todas essa questões de exploração, porque o nosso objetivo, enquanto utopia, é uma sociedade sem exploração. Né? Essa que é a proposta, enfim. É, então, a partir desses grupos de atingidos e de grupos de base, é, existe uma coordenação. Né? Então, a gente faz formação, a gente faz debates, e a gente faz também processos de luta. Né? Luta no sentido é, de, de questionar ou de levar a uma paralisação numa situação, outra, é basicamente isso. É aquilo que, né, Ros faz, o um movimento popular. É estudar, organizar o povo e lutar. E a luta, ela é, ela tem um viés sindical, que é a luta por direito, mas ela tem também que a gente chama esse viés político, que é a luta por mudar a estrutura injusta da sociedade. E a militância a nível de, nós temos uma coordenação no Brasil, na coordenação umas 120 pessoas, né? Mas não quer dizer que lá de onde as pessoas vêm das regiões, as cinco regiões do Brasil, é claro que aí existe muito mais gente, eu não saberia precisar. Saberia dizer que é muito pouca gente pelo pela empreitada que é, sabe? Certamente, né? Do tamanho que está a devastação nacional, deve ser muito pouca gente mesmo. Mas, enfim, são pessoas também essenciais, né? Porque sem elas... O movimento não existiria, e a resistência. É, eu queria também que você contasse aqui para a gente é, o movimento dos Atingidos por Barragens é um dos movimentos, é, um dos coletivos, né, podemos dizer assim, que fundou a Escola Nacional de Energia Popular. E aí eu queria que você contasse um pouco da história da escola. É, é, qual é o objetivo dela? Quem são os movimentos que participam? enfim que você contasse um pouco dessa história para a gente não tá bem é, a escola nacional de energia popular ela está em processo de fundação e a gente diz que esse processo ele é interminável porque toda obra quando ela termina por completo ela já está pronta para ser superada do nosso ponto de vista então a enep né, se iniciou em 2015 num espaço chamado Colônia Vaz de Melo, que é zona rural do município de Viçosa. E ela se iniciou nesse espaço justamente porque foi ali que nós encontramos um terreno disponível, que a época era da Fundação de Educação, que é uma fundação que pertence à Arquidiocese de Mariana, que essa área está na circunscrição geográfica, vamos dizer assim, é da Arquidiocese de Mariana. É, o MEP, que é o Movimento Evangélico Popular Eclesial, é que começou a, o debate sobre essa proposta, né, de uma escola de energia popular. Isso iniciou porque o MEP ele sempre ajud, ajudava e ajuda a fazer uma romaria dos trabalhadores e trabalhadoras na região, na região ali mesmo, de Ponte Novo, Ucana, se iniciou na verdade na cidade de Urucânia e o MEP sempre percebia que havia uma distância muito grande entre a escola e principalmente entre as universidades e o povo a gente percebia ali que tem o UFV que é uma escola muito conhecida né, muito famosa até assim e, e as pessoas de municípios muito próximos, como por exemplo Bernardes, onde nós nascemos Porto Firmo, Piranga não tinha acesso à universidade. Então, nós começamos a, a debater isso como uma frase, né? Esse abismo que existe entre a universidade e o povo. A partir disso, outros grupos foram conquistando espaço na própria universidade, né? Hoje existe curso, por exemplo, que foi conquistado a partir daí, por outros grupos que trabalharam juntos, ou a partir de iniciativa deles, né? Mas, além de, de, dessa conquista de espaço na universidade, na universidade em si, na, dentro da institucionalidade, nós continuamos achando que nós precisávamos de um espaço que fosse nosso. As duas coisas são importantes. Então, nesse sentido, foi nascendo a Escola Nacional de Energia Popular, lá nesse espaço, o MEP, é, aí veio junto o IUC, né, com o Instituto Universidadão, o Yuki tem um papel importante, porque ele é que responde, vamos dizer, vamos dizer assim, juridicamente, pela, pela escola. Né? É, a escola Família Agrícola Don Luciano, que tem sede em Catas Altas, né, da Noruega, mas que faz parte também, como membro é, fundador. O Levante Popular da Juventude, né, que é um movimento popular e que agrega a juventude. E o MAB, que é o um Movimento Atingido por Barrais. Então, essas são as organizações fundadoras da Escola Nacional de Energia Popular, que se iniciou em 2015. Aí, depois, foram agregando outros movimentos. O Man que é o um Movimento pela Soberania na um movimento muito importante, do qual nós dizemos que somos primos, fazemos muitas lutas juntas e tal. Né? O Quem Luta Educa, que se iniciou a partir de Belo Horizonte, é, na época ali do Aécio se não me engano, houve uma, uma greve né, puxada pelo Sindhute, e aí o MAB e outros movimentos entraram juntos, e daí acabou nascendo o Quem Luta Educa, né, que é como que é uma, união, uma união da educação com essa metodologia de luta mais é, popular. Né. E mais recentemente, recentemente entrou também como uma parceira paróquia São João Batista, uma paróquia lá é, de Viçosa. Então, são essas organizações fundadoras, as outras que foram entrando, e temos algum, é, alguns coletivos, a gente chama assim, que tem um, um diálogo assim muito próximo com a FV. O principal deles, ou um deles que é importante para nós, é o de terapias naturais, ele é puxado pela professora Fernanda, né, tem atividade lá toda quarta-feira, é, tem também é, o coletivo da Universidade Popular, porque nós temos a intenção de ser, de fato, com o tempo, uma universidade popular. Hoje lá existem vários cursos, são informais, tem toda a ideia de, de continuar a informalidade, mas ao mesmo tempo a gente ter também, é, com os limites necessários para a autonomia, essa coisa de curso também reconhecido. Então, ser realmente uma, uma universidade popular. É, é basicamente isso, assim, em princípio. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, que é, a escola ela não é apenas uma escola de formação política, né? Ela é uma escola que pretende oferecer vários cursos, digamos assim, alternativos para o desenvolvimento econômico mesmo, é, do Brasil, da sociedade, é isso mesmo? É, justamente, e por isso até o nome, né, escola, porque agrega né, o conhecimento popular e o científico, né, então espaço de informação, de aprendizado e tudo mais, é, é nacional, no sentido de ela poder ter um caráter nacional, no sentido de debater questões centrais para a sociedade, para nós, né, é de energia compreendida em dois sentidos, né? A energia como a energia em si mesma, a energia elétrica, enfim, a energia que vem do petróleo, toda a energia, mas também a energia de ajuntamento de pessoas, a energia que para nós é a mais cara, assim, a mais importante, né? A energia que é justamente a energia, e é popular no sentido assim positivo, não como de casa popular, que às vezes é construído nesse, mas popular no sentido de força, de vigor, com base firme. Isso muito na utopia, mas claro, já com respingos na nossa realidade. Ah, interessante. É, e eu queria, a gente está se aproximando já do final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta, né? E também a parte da minha pergunta Gostaria que você acrescentasse coisas que você considera importantes, que ainda não foram ditas. É, e a minha pergunta é, nós estamos vivendo um momento muito novo né, da história do Brasil. Nós tivemos um, um período terrível, que havia uma política genocida em relação às pessoas pobres, às pessoas é, negras, indígenas. É uma política que é, dizimou o movimento social e popular, porque foram muitos ataques, mas houve uma resistência e agora temos um governo novo. Qual que é a sua expectativa em relação a esse governo? E gostaria também que você falasse outras coisas que você considera importantes é, do ponto de vista do seu movimento, antes da gente se despedir aqui de quem nos assiste. Então, nós, na, o, o Mab, inclusive, e a Ineptem tiraram como é, fundamental a participação ativa nas eleições é, os movimentos populares. Eles não têm eleição em si como prioridade, no entanto, nós compreendemos que dessa última vez, nesse último período, não só a última eleição, a eleição obteve um caráter, entre aspas, revolucionário, sim. Né? Votar e eleger é, pessoas dignas, é, virou realmente uma questão fundamental. Então, nós temos, não temos dúvida né, de, de que acertamos e que é um acerto o novo, o novo governo, né, porque se cria toda a possibilidade de, de retomada é, de programas, ou minimamente de, de respeito ao povo nas falas, assim, né isso fundamental. é fundamental. De outro lado, compreendemos é, que o nosso papel continua, que é o papel da sociedade organizada. Né? É, governos, eles tendo boa intenção, eles podem fazer muita coisa, mas essas coisas feitas vão ter caráter é, duradouro, de, de, de fato, com a participação do povo. Né? O povo que é o grande sujeito, né? a democracia ela é definida como o poder do povo, né, é, e de fato, assim, esse poder, para ele não ser um lampejo, né, por onde apenas passa de vez em quando a democracia, é preciso que o aspecto participativo tenha bastante ênfase, né. Então, vamos dizer assim, nós temos uma expectativa, mas ao mesmo tempo compreendemos que nós temos que avançar para uma democracia mais popular, né, e isso inclusive ajuda os governos vamos dizer, mais, mais esquerdo, mais sensíveis com o povo. Eu queria destacar só a questão do trabalho, porque o, o trabalho ele é prioritário, assim, nenê né, né? Então, nós fazemos mutirões, desde mutirão até cultivo, plantio da área, até mutirão para tudo que for necessário, né? Toda semana tem mutirão, nessa convicção de que o trabalho ele é, ele ele precede o capital, embora a realidade não seja dessa forma, o trabalho ele fica invisível em tudo e é como se o capital é que fizesse as coisas todas milagrosamente, né? E nós sabemos que nós queremos destacar o trabalho é, para dizer que é o trabalho e, portanto, as pessoas, a classe trabalhadora, o povo, aí sim é que precisa é sempre ter a a prioridade. Muito obrigada, Claré, por ter aceitado o nosso convite. É, agradeço também a todas e todos que nos acompanharam até aqui. E o nosso programa fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Rose. Nós agradecemos, então, né, o espaço né, e estamos à disposição. Muito obrigada por tudo.